Olá! A extrema-direita é hoje a principal ameaça na Alemanha. O exemplo mais preocupante até agora foi a tentativa de golpe de Estado em dezembro. As autoridades conseguiram travá-la, montando uma mega-operação antiterrorista, a maior na história do país. No segundo artigo sobre este, esta tentativa de golpe de Estado, o jornalista Tiago Carrasco explora as ligações entre a extrema-direita, os movimentos antivacinas e o universo conspiracionista, demonstrando como a invasão ao Capitólio e aos três poderes em Brasília, foi, antes de mais, ensaiada em Berlim. Entretanto, em Portugal está em curso um novo processo de revisão constitucional que pode vir a fragilizar ainda mais os princípios que deram origem à Constituição de 1976. Para o evitar, argumenta o jurista e ativista Rafael Pereira, a esquerda precisa de se apresentar como uma frente unida, para enfrentar as políticas e discursos reacionários e populistas protegendo sempre as conquistas de abril. Por fim, na crónica semanal dos Ladões bicicletas desta vez assinada por João Rodrigues, criticam-se os patrões da construção, do agronegócio e do turismo, por exigirem uma força de trabalho barata e com condições de trabalho ultrajantes. Queixam-se da falta de mão de obra, mas a situação seria bem diferente se os salários oferecidos não fossem miseráveis. É tudo nesta edição semanal, boas leituras e bom fim de semana. Sigam-nos nas redes.